Gravando. Olá, boa tarde. Meu nome é Luciano Eu Sou quadrilhista, cineasta. E eu estou aqui na, na primeira exposição, na primeira quadrilha. Então a gente vem aqui trazer algumas coisas. Aí, dois atores que é da série Super Ting e a que interpreta Super Ting e a estão presentes. E aí, tem algumas coisas interessantes aqui. Né? A primeira coisa foi esse almanac, né, onde aparece uh, uma página de cada um dos artistas que, está, que estão aqui. E, e é bem, bem bacana isso, porque é um, evento, é um evento muito legal feito na Biblioteca Pública do Estado. Paulo, que tem toda uma arquitetura, todo mundo. Um, Valor histórico. Então, isso é interessante porque tipo, tem uma certa valorização dos padrinhos superiores. Então, as pessoas dão um pouco mais A gente vai andando um pouquinho agora aqui. Isso daí era para ser um coletante. Para todos os trabalhos, todos os artistas. De façon, Coisas também, mm -hmm. mm -hmm. biblioteca Estão sendo realizadas as, as oficinas, né? Eu vou dar até uma olhada aqui nas oficinas, que estão sendo realizadas aqui, deixa eu pegar aqui na programação, na programação, ah, hoje é sábado, dia 14, então, às 14h30, mais de 50 anos de morro gaúcho com Santiago e Vinícius Rodrigues. Às, às 14h15, a trajetória de Batman em seus 80 anos com Vinícius, Clayton Clayton Silva, Christian Farias e Gabriel Rodrigues. E às 6 horas contra o machismo e, e a homofobia, nos quadrinhos com Cris Camargo e Adri, a Mediane, ou, ou Mediação, vai ser o Guilherme Ismer. Às vezes eu erro aqui as palavras, né? então tem tem muitos, muitos artistas. Fazendo a exposição, eu vou falar de, de, o nome de cada um deles aqui, né, dos expositores, né? Os expositores aqui é o, é o Drafar, o Alexandre Oliveira, Gabriel Renner, Thiago Krenig, Carlos Geniski, Guilherme Smé, que é o um deles Duan, Lobo, Adri A, Cris Camargo, Eduardo Rivas, Alexandre de Natal, Ed Carvalho, Gabo Felipe Xavier, Hannibal, Érico Noronha, Josia Silveira, Jefferson Trinidade, Luciano Moux, eu, Douglas Garcia, Márcio Cabeira entre linhas Kelvin Araújo, portal de entretenimento Mateus e Parriere, coletivo Alvoradense de quadrinhos, coletivo de laboratório de quadrinhos, associação artística e cultural da periferia, associação gaúcha dos filhos de amadores e associação gaúcha das produtoras culturais, que são os pontos de cultura da ação periférica e o ponto de cultura projeto da periferia. Junto da nossa exposição dos super-heróis que é do super Tinga. Então, uh, às vezes os sobrenomes são bem difíceis de, de, de a gente acabar co, uh, pronunciando aqui, mas é um evento muito importante. É a primeira exposição, é a primeiro exposição de, de, de quadrinhos, não necessariamente quadrinhos de quadrinhos super-heróis, eu acho que talvez. O único que trabalha com quadrinhos de super-heróis aqui sou eu, entendeu? Mas, quadrinhos é o um conjunto todo, entendeu? Então é, é muito legal, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, né, para colocar aí no meu canal. E é isso aí, dá um joinha e curte nosso canal aí. E vai ter mais imagens ainda das nossas atividades. Ah, não, não termina ainda, vamos seguindo de novo, que eu vou mostrar da nossa exposição lá, o que é cada coisa. I'm well, uh, going É, bem interessante porque aí cria uma transversalidade né? do teatro, do cinema, do, das artes visuais. E aí tem os quadrinhos, né? São os quadrinhos aqui dos super-heróis, né? Da Belegel, do Super -heróis, né? aqui da Belegel, do Bele além dos quadrinhos do MGB, aí tem a revistinha, tem a, a revistinha. O pessoal está conversando é lá, acho que a gente está atrapalhando. Vamos esperar. Está é. entrevistando. <risos> Mas... É uma coisa assim, bem, bem importante. Isso é a valorização dos parâmetros. E aí, porque o que a gente tinha pensado nessa ideia de fazer essa exposição aqui, então, então, e aí agora isso está acontecendo, isso tem que ser mostrado esse grande evento que esse... aconteceu, e vamos mostrar, aqui, vamos mostrar aqui o trabalho dos conteúdos o meu trabalho Eu O primeiro herói daquele filho O ali é o Super Team que é o aí eu fui o personagem do eu E daí eu trabalho Mais eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu em really um público Curto, sério A o Peter Aí tem Longer E aí dentro dessa E aí dentro dessa coisa do é sobre o Superman, é você está dentro do monte de visual e a gente está mais em torno de pessoas Se a gente pegar o Superman, esse momento ele ganha é mais de, de, um, de um conteúdo do que em um quadrinhos. Tá? E aí, dentro dessa, dessa construção toda ali, foi criando-se outras coisas. Por exemplo, o Super King ali tem um monumento. Um ele é, é. tem aquela lá, a ruína de Canela também. Ela tem um monumento lá em né? Canela. E todos eles ali são monumentos, ali tem Alvorada, ali tem Alvorada, conhece, não tem como saber. É, cidade, né? Então eles acabaram estourando monumentos públicos e acabaram saindo, saindo, do, saindo do, do, do, do Rio Grande do Sul e saindo para fora, porque o Supertinga, ele criou outro herói que o monumento na África, então ele tem um filme lá, Supertinga, Herói de Meus continentes, ele tá em 50 países onde o Supertinga, ele é considerado um dos, um dos super-heróis negros, um dos quatro heróis negros do mundo. Não é a aqui que ficava, porque ele foi distribuído pelo mundo todo. E lá ele também tem uma estátua, ele cria um herói. Então ele vai acabando criando essas coisas, por isso que os eventos, geralmente de quadrinho, que de frente, é, é a criação dos heróis estátua no momento. Coisas desse tipo, as coisas derivadas disso, porque é onde a gente ganha dinheiro. Mas eu participo dos é, eventos, assim, eu não participo quais dos outros como é que tem, tem, tem. É, mas, só me falar um pouquinho também como é que impactou na comunidade ali, na né, estúdia, colocou um monumentos. Uh, o pessoal também tem assim, acesso bastante assim, ao, ao, ao seu trabalho lá. Eu compre, eu compre, eu compre. Se tu, for no... Agora, se tu for olhar no YouTube, tem um canal lá que tem 11 mil pessoas lá, que é só colocando um pouco da minha vida. A gente vai, a gente morre e ali coloca toda a minha vida. Como eu comecei, como eu fui pertinho, como foi andando, como foi indo. A relação, eu moro na comunidade, aqui na minha casa, tem um monte de estátuas. Antes delas de saírem dali e ir para qualquer lugar do mundo, elas são bem presentes, na minha casa Então eu, eu cresci ali, na inspiração. Sim, eu cresci ali, então o que acontece? 48 anos, estamos com 15 anos, então eu já peguei toda uma geração, todo mundo em 40. E isso é a construção dos super-heróis, porque hoje, se a gente tem super-heróis, dá graças a artistas lá da época de novo, começaram os avós, os avó tanto é que hoje, o que tu dá de presente? Tu dá o Homem-Aranha, que vai passando de geração, então assim, qual a minha relação com, por exemplo, o meu Royce, o eu moro no bairro. O momento porque o povo do bairro tem uma praça, tem muita um coisa. No bairro onde realmente a bagunça de cultura entendeu e as pessoas absorveram aquele movimento, percebi então, que os e e aí tive os status os projetos. que eu acho, sinceramente, eu acho que claro, tá os mercado de trabalho cada um tem que montar a sua estratégia, vender sorvete. Eu, tipo, eu, eu, eu penso assim, ó, que, o, o que é, é bom, porque o assim, que acontece tem mercado americano, mas eles sabem o é todo do mercado e eles trabalham com coisas grandes. E quem está convencendo é bom o mercado, porque tem um público que... Porque os padrinhos norte-americanos criaram um público e aí tem uma turma nacional, porque eles não são nacionais, apesar deles terem seus heróis nacionais, mas eles nem difundem. Então, se eu for com a gente, com a de ser estratégica, fazer o marketing dele, lançar o personagem dele, tem no mercado. Tem no mercado de padrinhos, tem, tem. vai lá para lá, nós precisamos voltar uma estratégia, mesmo que o Pérez não o Homem-Aranha. Não entende a competição, é homem Fala, tem que O meu público é o mesmo público do homem é o mesmo público do Americano. Então se a gente não criar um conflito, nenhuma competição e saber o nosso nicho, é, é um mercado muito bom. E é um mercado que até não é muito concorrido. Praticamente tem poucos que se aventuram a entrar, O só tem medo, não sabe o que Que não fosse Então, isso quer dizer que existe o mercado. O Homem-Aranha é velho, tem vem estar cada um tirado para no é, Para a ideia, ela fala que existe no Brasil. Mas aí, epa, existe no Brasil muitos fabricantes que já fazem assim, ]eu eu a a, eu só que eles ficaram meio alterados assim, assim, com o grupo de amigos não muito, sei lá, mas não mais que de cerca assim, E às vezes não gostariam assim amigo que eu também também esse grupo Só que eu acabei tendo reconhecimento Então, o assim, E aí, um foi a com um A gente vai só tá? série então, é de TV, né? Sabe o que O todas as TVs no mundo. No Brasil e América Latina, imagina? Você tem heróis não é um nicho norte-americana. Não no existe um mercado A internet é um mecanismo muito. três dois pegar a <risos> três gravando. Então. então assim ó uh, então como eu estava dizendo uh, tem os quadros né super tinha dos personagens tem as camisetas tem os quadrinhos, tem os bichinhos tem a almofadinha, tem bastante coisa do dos do super heróis então assim ó fazendo a apresentação assim ó uh, quatro ases, super herói de Alvorada e do continente da Oceania, que é a Austrália lá, a Oceania, a é a heroína de Balneário Pinhal, é a América, América e o, a Ásia, o Supertinga é o herói da Restinga, aqui Porto Alegre, herói porto-alegrense, herói do continente americano e continente africano, a Pompom é a heroína que tem monumento lá em Canela, heroína da América e heroína protetora do continente da Europa. E o Fura é o herói de, da cidade de Gramado, uh, América também, né? E, e representante uh, do continente da Antártida. Então assim, na verdade, o conjunto desses heróis são chamados Monumental Super, ou super-heróis monumentais. Então eles são heróis que representam dois continentes. Eles representam a América, né, a América do Sul, né, que eles nasceram aqui, tem movimentos aqui nas cidades, e depois para outras cidades, e aí da onde que surgiu? Surgiu, e o Supertinga, por exemplo, já tem um filme, então vai ter um filme de cada um deles, então, Supertinga, herói de dois continentes, ele, ele contando a história dele aqui, e das aventuras dele na África, e aí assim, vai ter cada um, a Ásia é gigantesca, né, então a Velha Gel vai estar em vários países também e aí a gente vai fazendo essa construção toda e o que é interessante agora é que os atores né, eles estarem prestigiando que deles falarem um, um pouco um pouco deles o que, que eles estão achando do evento boa tarde pessoal estamos aqui no evento na biblioteca pública do Estado da cidade de Porto Alegre é, a cidade onde o super Oriundo da periferia da Restinga. E dentro de todos esses eventos é um, um momento diferenciado, porque ele está sempre na, exercendo sua função nas praças, levando alegria para as crianças. E hoje ele está aqui uma coisa mais tranquila, né? expondo o um, um trabalho de revista, quadros é, feitos pelos pelo, pelo mentores de todo esse trabalho aqui de ser montes. É, então, aí estou aqui no momento mais mais calmo, mais light, e ah, tá muito bacana poder expor isso aí, o é, pessoal conhecendo, o pessoal público conhece um pouco nosso, nossa, nossa história, dos nossos personagens, heróis de -Negro, do Negro, Brasil e da África, e correndo pelo, fora pelos pelos Estados Unidos, e eu... temos aqui a, a, a, a minha ex-fideira, aí Guel, e a para ela. Eu sou a Fiasco Beira do Tinga, estou aqui com o meu chefe, né? Estou aqui divulgando as revistinhas do Super Tinga. eu aqui atrás, olha a Girl. E eu estou adorando esse evento, está muito legal, gente. Estou me divertindo muito. E hoje eu estou mais calmo, estou nem dançando. Hoje eu estou assim, ó, só conversando. Hoje é folga do tô, Super Tinga. É, hoje, tá, tá, hoje não tem dancinha, mas tem as revistinhas. Investiga em Paris, a Belegana em Paris, quatro oásis. Então é isso. Né? E qual é a. Vou é... fazer uma pergunta aqui para a né? qual é a sensação de ser uma super-heroína? É muito legal. hoje, acho que as pessoas É muito legal defender uma cidade. Eu fico muito feliz quando eu vou em Balneário Pinhal. As pessoas me percebem lá com toda alegria, sabem? Porque eu sou a estátua de Balneário Pinhal, só que sou a de Balneário Pinhal. E é inigualável, eu não sei explicar como é que funciona essa teroína. E também, a Miriam Gell é heroína de da Ásia. Então não dá pra fazer spoiler aqui, mas assim como teve o Super Ting Herói de dois Continuantes, como foi o Super Ting, o filme. Vai ter o filme da Abelha Grel, A Heroína do Brasil, e vai falar... Ela também tem monumentos em outras cidades também. E aí agora tem a exposição em, em, em Buenas Artes, que eu tinha falado, em São Paulo. E é bem interessante os, os atores estarem aqui, tipo, no evento, na exposição, e elas interpretam o personagem há muito tempo. E é uma sensação... Eu acredito que para ela deve ser interessante porque faz parte da história. Então é uma intervenção da ficção na realidade. É, agora a agora está tá, tá, tá ficando mais velhinha. Né? Ah, legal. E aí o, o Super Tinger foi escolhido como os quatro super-heróis mais importantes do mundo, o Superman do mundo. Então assim, ó, nós temos uma oportunidade a oportunidade daqui no Super Tinger mais constantemente. E né? aí é, tem uh, ali mais de uh, 50 principais. saudade da África, né? como é que está as próximas aventuras de nós retornaremos para África. Amigos da África, amigos do Brasil, o Supertinga ele teve, ele, ele teve um papel muito importante de representar o um herói que sai do Brasil e, e, e transportar a alegria do personagem para o povo africano, que é o povo que, é, que sofre malezas tem é, históricas assim de, desde a pré-história, mas assim o momento que ele foi para lá acho que foi bem, bem requisitado, bem vindo, bem tranquilo e bem caloroso, até porque é um personagem que é diferenciado de todos, né? Assim, que ele é uma, um -play, não é, é um cosplay, não é um personagem de origem e raiz. Então os e eu, eu, destino esse personagem tem uma um grande orgulho, né, porque tem, ele, ele tem uma trajetória que é das revistas e é, da se transporta transporte um surreal.